Galera, eu tô com medo agora, mano. Olha quem tá aqui, velho. Vim fazer uma visitinha, foi? Vim fazer uma visitinha. Entra, não tem mal não, galera. Galera, eu tô com medo de sair aqui agora, velho. Tô lascado. Bom, galera, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Minecraft Fazendinha. E hoje é o seguinte, mano. Eu fiz aqui uma base até bonitinha assim, só pra ficar alguns dias aqui. Aqui, aqui, meu Deus, isso aí é bom de português. Mas enfim, é. Eu tô aqui com medo agora de sair, véio, Porque esse creepy, o que eu vou fazer? Eu vou cavar pra esse lado daqui e, tem, e, e orar pra ele não vir pra esse lado. Véio, porque se ele vir pra esse lado, cai na ó. água. Não, não, não, não, não. Pera, mas pelo menos eu consigo. Pera aí. Ué. Vou ver. Ah não, filapu! Filapu! Não, não, não, não, não, não, sai, sai, sai, sai aí. Eita, porra É, é, pelo visto, melhor ficar aqui mesmo mano. Não, mano, pelo amor de Deus Velho E aí, creeper, seu vacilão Vem agora aqui Ué, cadê o creeper? Vem cá, vacilão Aqui, ó Não, filho da puta Que susto, velho Filho da puta, não me mata não, arrombado de merda Tem aqui, né? Ai, peraí, vagabundo, fiz a da... puta. Esse aqui ia morrer por um esqueleto. Meu Deus, mano. Agora eu não vou poder. Ah, dropou uma armadura aqui, o da... aqui, um ovinho, porque eu acho que um ovinho não, não dá de fritar ovo no Minecraft. Peraí, mas não faz sentido isso cara não poder fritar ovo, né? Então agora tira aqui, ó. Quando eu chegar aqui, você tira e coloca de novo. Pronto. Dica do dia. <risos> aí tá carregando aqui, bora comejar aqui pra recuperar um pouquinho de vida pra nós matar aquele clipe ali eu acho que a espada tá forte, bora ver se vai dar certo eu vou tentar matar ele com um golpe só, agora vai, ó quer ver, pega a espada na mão não, a é espada é o animal né, é a pá não aí, aí, é carioca aí, matei, matei porra, e o Boa. Bom, Finalmente... agora entrando no assunto do vídeo, eu vou minerar, sim, eu vou minerar hoje, então eu não vou nem enrolar, mano, esse vídeo não vai ser um vídeo falando, em cima é uma timelapse toda, então espero que gostem da música, e bom, se inscreve aí e bora pra essa timelapse. Boa galera, já achei aqui um ferrinho, já vai ajudar. Vamos colocar aqui crafting table. Aqui e... e quebra, beleza. Ah, eu vim pra outra caverna pra achar um carvão aqui, porque eu tô sem, mano. Eu vim aqui achar esse carvão aqui pra deixar lá mais abastecido, porque eu tô sem, mano. Vamos só dizer aqui algumas coisas do inventário e beleza. Agora bora pegar. Galera, é o seguinte, eu tô aqui com aqueles doces que eu matei o esqueleto. Ali tem um lobo, mano. Bora tentar domar ele, mano. Vem cá, lobinho, vem cá. uma aqui tentar Um não foi. Dois não foi. Três não foi. Foi! Foi! Não, não, não, bati nele sem querer, desculpa, desculpa, desculpa. Eu fui clicar para é, coisa. Peraí, vem cá. Vem cá, não morre, não morre não. Mano, eu coloquei nos comentários algum nome para ele ou para ela. Depende do que vocês quiserem. Se for menino, menino, mas eu quero que ele seja E bom bueno, né rapazes, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like e se inscreve, ativa o sininho e deixa a sugestão de nome pro nosso cachorrinho aqui, beleza? No próximo episódio eu pretendo minerar mais para tentar ir pro Nether ou fazer mesmo a minha nova casa, essa aqui não vai ser minha casa, mas enfim, se você gostou deixa o like se inscreve e é nóis, falou, é nóis.